baú a nossa entrevista com celebridades para descobrir quais as recordações que eles deixam ali guardadinhas no baú. Histórias de vida, histórias de momentos importantes de cada um deles e que a gente vai conhecer juntos aqui. Antes de eu anunciar minha entrevistada de hoje, vou pedir para você já deixar o seu like e já compartilhar esse vídeo, porque olha, tenho certeza que você vai gostar da entrevista e vai valer a pena espalhar para os seus amigos. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e aperta o sininho, porque sempre temos novidades. E agora sim, a minha entrevistada é uma antiga colega de trabalho, trabalhamos juntas na mesma emissora, mas agora ela mora fora do Brasil. Saiu da TV. Será que está sempre? Na internet ela já está voltando com tudo. E o nome dela deve saber, se mexeu com ela, mexeu com você, é a Márcia Goldschmidt. Márcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você está aí tão longe, há tanto tempo que a gente não se encontra. Tenho saudade de você, você é uma figura tão marcante, tão forte da televisão brasileira, né? Muito bem-vinda. Tudo bem, Lu, eu detestei o antiga. Antiga é uma coisa que me faz mal. É, bom, só você podia falar, falar. Uma, uma amiga de muito tempo. E... Né? Assim, antiga, já fiquei mal. Não, antiga porque éramos as duas da Band, né? Na época que você apresentava lá o jogo da vida, a hora da verdade, foi ali que nós nos conhecemos, né? Sim, senhora. E é outra fase da tua vida, né, Márcia? Você agora uh, mora em Portugal já há muitos anos, é desde 2010, é isso? Faz 10 anos? É, 2011, é. Tenho 9 anos quase em Portugal. Já tenho muito tempo aqui, já estou completamente aculturada, digamos assim, não é? Mas o um sotaque português só quando quer. Não, não, eu não entendo esse negócio. Eu acho que eu uso as palavras... É, em português, né? É, mas eu não entendo esse negócio do pessoal que, que muda sotaque. Aliás, eu tenho até uma coisa muito curiosa na minha casa, que as minhas gêmeas, uma fala totalmente português e a outra brasileiro. Então, aí, ela, uma fala assim para a outra, mas eu não te entendo. Tem que falar brasileiro. E a outra fala, ué, mas você é o quê? Quer dizer, é uma confusão aqui nessa casa. Que coisa, que coisa. Você está falando da Iane e da Vitória, suas duas é. filhas gêmeas. Aliás, presenças frequentes nas suas redes sociais são umas figuras, hein, Márcia? Elas estão o quê? Oito anos? Sete anos? Não, é, tem sete anos. Tem sete anos. São umas figuras. São umas figuras que me deixam louquinha, com os cabelos brancos. E a Vitória ontem à noite me disse assim, mãe, eu aposto que antes da gente nascer, você era muito mais tranquila, não? Por incrível que pareça, não, né? Bora. Mas você teve o James, né? Seu primeiro filho. Meu Sim. Sim. filho, meu filho que agora já é um homem. Mora aí com você, Marcel? Ele tá onde? Ele mora aqui comigo, em Portugal, e acabou de se mudar para. Acabou, na um pouquinho antes da quarentena, saiu de casa, finalmente, deixou o Ninho... E foi morar no seu próprio habitat, graças a Deus, na Guabala da mãe. Ai, que bom, que bom. E você está é. tá em Porto ainda não? Você mudou, não. né? Eu moro no Algarve agora. Ah, que delícia, que gostoso. Márcia, e você voltou recentemente com. Ah, bom. Eu vou, depois eu vou falar tudo isso, eu quero saber dessa sua volta às redes sociais, você passou muito tempo afastada, não só da TV, mas das redes sociais também. Daqui a pouco a gente vai, vai falar mais sobre isso, é, falar mais sobre essa sua volta que tá arrebentando as suas lives no Instagram, marcia.golds, tá arrebentando no Instagram, eu tenho visto sempre, todo dia você tá lá, mas esse programa é sobre recordações, então você não quis me mostrar antes os seus objetos, e eu quero que você comece mostrando agora, escolha um aí para mostrar para gente. Bem, é, não quis mostrar, porque você não tem graça, né? Bom, o primeiro, é, quer dizer, eu, eu separei os três que você pediu, tá. e deixa eu me ver. Acho que o primeiro tem que ser o primeiro, né? O primeiro é esse aqui, tá todo espolado, ó. Porque eu não tenho... Primeiro eu quero explicar o seguinte, eu não Uma tenho diferença. muitas coisas... Eu vou mostrar. É, eu não tenho muitas coisas aqui em Portugal... Porque, obviamente, né, gente, eu não mudei com a casa nas costas, né? Eu fui mudando e muita coisa se perde, infelizmente. Aí você fala, putz, tal coisa, aí você já não sabe mais em que caixa. E aí depois nasce criança, é, gêmeos, todo aquele rolo, você perde tudo. Mas isso aqui eu ainda tenho, ó. Cadê? Tá vendo? Ana Maria, revista Ana Maria. Nossa, é. olha. Olha, foi a minha primeira capa de revista, logo que eu estreei no SBT. Que bacana, que bacana. Foi o começo do, da sua decolagem. Foi. Revista Ana Maria, nem sei se ainda existe, mas... Nossa, inclusive agora, sabe o que eu tô lendo aqui? Olha que louco, eu não tinha prestado atenção. É, do lado da minha... Aqui no título, olha o que tá escrito aqui. Tire as suas dúvidas sobre a nova lei de doação de órgãos, olha. Quem diria que um dia esse seria um assunto que seria pertinente à minha pessoa, né? Verdade. Coincidência, verdade. olha que coisa. Você está falando. A sua filha a gente já já fala sobre isso, né? Mas olha que, que coincidência, né? Não é? É. é? E sobre você, qual é a manchete aí? Tem alguma manchete? A manchete é: Márcia Goldschmidt, já vivi a mesma dor do meu público. Qual era? Deixa eu ver. Eu nem lembro como que estava dentro. Você acredita era que eu era, que... era? Deixa eu ver aqui dentro o que, que, que escreve. quis escrever. Deixa eu ver quantos falaram mal de mim aqui dentro, peraí. Uh, nem lembro, menina, Correndo tanto hoje aqui que ainda nem vi. Essa revista é de quando, para a gente se situar? Peraí, vamos ver. Uh, 98... Não, não, 98. Era a minha primeira capa? Então, deixa eu ver. Uai, não, não pode ser, será que foi é a primeira? Doação de órgãos é a primeira matéria, gente que louco. Espera aí, Márcia Goldschmidt do lado do povo. Esse você apresentava nessa época qual? No SBT, programa Márcia. Pare de se prometer no meu casamento. Não aguento mais calote todo mês. Procure alguém da sua idade. Ei, mãe, não aguento mais o seu namorado. Eu quero meu dinheiro de volta. Não aguento mais essa bicharada. Sou gorda sim. Não aceito tanto desprezo. Que foi onde você come começou, né, Márcia? Você é, partiu não, não foi onde, público, eu comecei, é minha... onde eu comecei, foi onde eu apareci de verdade, né? Certo, certo. Onde eu, onde eu realmente tive uma, uma, uma, uma, uma grande repercussão. Positação. Sim. Olha, tá vendo, o, o, o Lu, eu nunca poderia mentir a idade, porque aqui nessa matéria já estava a data do nascimento, ó. Ah, tá lá no... Não Nem se eu quisesse... O povo... é 22 Oi? de julho de 1962, é isso? É, é, ah, é isso. É. <risos> é isso. Você não gosta de falar de idade, não, Márcia? Você tá ótima, Márcia. Ah, eu falo com o maior orgulho. Tá toda bonitona. Eu tô com 57, quase 58. Olha! Daqui a pouco, daqui dois anos, 60, eu acho que eu tô ótima. Com tá... Duas filhas. Tá mesmo, tá ótima, cara de garota. E hoje em dia, né? Você 60 no. É, garota, lá... tá garota, não sei mais. <risos> Mas tá podendo ainda, tá podendo. É, ainda tô, ainda tô. Ainda tô dando pro gasto. É. Ainda faço uma meia sola Ô, Márcia. Como é que foi esse seu começo na TV? Você queria ir para a TV? Eu sei que antes disso você teve agência de casamento, antes disso você é. já tinha morado fora do país, foi incrível, acho que na época que você conheceu aí o seu barão suíço, você morou na Suíça, você morou na França. É, e a televisão chegou como na sua vida? A televisão na minha vida chegou primeiro por causa da agência de casamento, Todo mundo me convidava para ir para os programas de entrevista. Então eu ia muito. Ah, tá muito... A happy End da agência, tá? A happy End. É, a happy end é. Então eu ia muito no show, eu ia no Programa X, PTO, na, na, nas revistas, é... enfim, eu estava sempre na mídia. E a partir disso, um dia fazendo uma entrevista com o João Dória, e o João falou: Poxa, Márcia, mas eu acho que você devia estar entrevistando e não sendo entrevistada porque você vou ser muito eloquente com aquela elegância do João, né? E isso foi um comentário, assim, que me surpreendeu muito. Falei, nossa, que louco. E, a partir disso, eu fui para a Rede Mulher, na época, fazer o um programa Happy End. E, no programa Happy End, algum tempo depois, me inscrevi. na minha secretária me inscreveu para um concurso. O SBT estava procurando uma apresentadora, eu, a minha secretária mandou uma fita minha da Rede Mulher, e aí eu fiz uma série de testes com os americanos, e eles acabaram me escolhendo. Que coisa, né? Que coisa. E essa agência de casamento, por que isso, hein? Por que a minha agência de casamento? Porque eu é. sempre adorei as... Eu, eu gosto de gente, eu gosto de histórias, né? E quando eu morei na França, eu, um dia, lendo, assim, os jornais, essas coisas, eu, eu via lá aqueles anúncios, é, mulher bem-sucedida, 35 anos, procurar homem, série para relacionamento, estabelecer família. E eu olhava aquilo, como boa brasileira imbecil, eu falava assim, <risos> duvido, duvido. E aí eu comecei, a me... mas tinha muito, muito, muito, na época, na, na época, na França, tinha 1.697, é um número que não sai da minha cabeça, agência de, de casamento. E eu falei, cara, mas não é possível isso, né? E aí eu fui numa dessas agências, eu marquei uma entrevista, porque aquilo foi me chamando a atenção à medida que eu via tantos anúncios, e quando eu fui, aí eu vi a seriedade da coisa, e eu entendi que aquilo era um sistema criado depois da Segunda Guerra Mundial para unir as pessoas, porque houve uma escassez de homens devido à Segunda Guerra. E, lá, lá, lá, lá, lá, lá. e eu fiquei fascinada. Falei, gente, eu quero ser matchmaker. E aí uh -huh. eu comecei a estudar tudo que eu podia e, e eu vi que eu tinha um feeling natural para ser matchmaker. Para juntar as pessoas. Quantos casamentos você calcula que... que, que... Arrumou a, a ali. Aí, quando eu fui capa da Veja, São Paulo, com Santo Antônio de Sais na época eu me lembro que eu tinha quase dois mil casais. Aí depois eu não, não me lembro. Eu sei que na eu época eu me lembro nem disso. Você é. tem saudade disso? Já pensou em fazer um programa com alguma coisa nesse sentido, não? Não, eu tenho muita vontade, eu gosto, adoro isso. Tô até tentando casar o Danilo quem? <risos> com quem? Pois é, eu tenho várias candidatas Mas o Danilo tá difícil, viu? É, não tá afim de nada Pois é, mas eu mola, Danilo, se me aguarde Que ótimo, que ótimo Então tá bom, vamos seguir para o próximo objeto? Vamos Então, aí, ah tá E aí depois eu tenho esse aqui Que é, nem sei o que que é Mas é um, é um negócio, sim que eu acho, se não me engano, é uma porcelana. Eu não me lembro quem me deu, mas... Eu não sei. Eu não sei quem me deu, não me lembro. Realmente, eu não me lembro. A única coisa que eu me lembro, bem, é que eu, fiquei, eu adorei quando eu ganhei, porque eu, sou, eu gosto muito de caixinhas, sabe? E, e eu adoro caixinhas. E... Alguém que me deu isso no meu aniversário falou assim, como você gosta de, de caixinhas, eu vou te dar uma, uma caixinha diferente, uma porcelana. Olha o que, que a minha filha colocou aqui dentro, olha que absurdo. É o que, que é isso? A minha vida é totalmente invadida por elas. Sei lá, é um selo do supermercado para ganhar bichinho, pandinha. Ó. Ó. É o fim do mundo, viu? Minha, eu não tenho mais vida. E aí, vida própria, aí... Por quê? Porque isso aqui me lembra meu apartamento em São Paulo. Eu tinha no Morumbi, na minha estante. É? Na minha estante em São Paulo. Era no Morumbi, então, né? Casa. Não, eu já morava nos jardins. Ah, tá. Eu fui no final. No final é. Então me lembra o meu apartamento no jardim, sabe? Tá aqui ainda? Sim. tem essa coisinha guardada aqui para quando um dia se quiser voltar? Não acho que volte, mas. Uh, não sei, quando eu olho, eu, me leio, eu vejo meu apartamento aqui. Eu, eu vejo todo aquele apartamento, apartamento que eu comprei do Fábio Assunção. E esse, não sei, ficou, ficou, sabe, o símbolo? Mas ele existe ainda, o apartamento ainda é seu, tá? Aqui em São não, Paulo? Não, não, o apartamento ah. é uma história fantástica. Eu vendi o apartamento, porque já morava, estava fechado há quatro anos. E aí eu vendi, e a pessoa que eu vendi se tornou uma grande amiga, e, e é hoje é madrinha das minhas filhas. Olha que história, cara, porque quando eu vendi o um apartamento, é, eu fui para São Paulo assinar a venda do apartamento, e quando eu cheguei em São Paulo, eu levei minha filha, e eu descobri que ela estava extremamente doente, ela estava no um transplante. E aí eu cheguei para essa pessoa que comprou o apartamento, e falei, olha, você me desculpe, mas eu preciso de 15 dias para entregar o um apartamento, porque eu acabei de descobrir que a minha filha está gravemente doente e precisa passar por um transplante. Eu não tinha ideia disso. Então, eu tenho que arrumar um outro apartamento que tenha condições de receber uma criança pós-transplante, com cozinha, com... enfim. E ela virou para mim e falou assim, quanto tempo você acha que vai precisar? Eu falei, não tenho ideia, porque a recuperação pós-transplante é um enigma. Pode ser três meses, seis meses, eu não sei. Correr tudo bem, se não correr tudo bem. Whatever, né? E aí, o que, que aconteceu? É, ela me disse: bom, vamos pensar, não sei o que é. Foi, falou com o marido e eles vieram e me disseram o seguinte: olha, Márcia, se você precisar do apartamento uma semana, dez dias, um ano, o apartamento é seu e continuará sendo seu. Uau. Gente, aí eu fiquei tão encantada com essas pessoas. E criamos uma amizade, um vínculo, que hoje são os padrinhos das minhas filhas. Então, é. Continua que... sendo, de alguma forma, meu apartamento. Eles falam que eu dei truque, né? Que tudo isso era para continuar com o apartamento até hoje. Ah, você tem saudade de São Paulo? Muito. É? é. Do que tem saudade? Da vida agitada? Da vida louca? Não. Ah. De jeito nenhum. Eu tenho saudade dos meus amigos, só. Tá. Não tenho saudade de nada, de, da agitação. Quando vou a São Paulo, estou muito é, aculturada, tenho muito medo, fico muito estressada. Aquele barulho, aquela poluição, aquele trânsito. Ah, Mas eu tenho saudade, por exemplo, a última vez... Estive em São Paulo agora, em Janeiro, entrei no táxi, aí eu falei, por favor, aeroporto. Quando eu falei isso, o homem virou e falou assim... Nossa! Sabe, eu falei, gente, não é possível, depois de tanto tempo, a minha voz tão marcante, tão... o carinho das pessoas, as pessoas sim, a cidade não. Entendi, entendi. É, nossa, eu tenho tanta coisa para te perguntar, que você vai falando e eu vou pensando em tantas outras coisas aqui uh, que eu gostaria de saber, mas enfim, o seu jargão, né? Eu acho que esse é um que, que marcou, que você fala, as pessoas lembram de você, e mesmo as pessoas não sabendo talvez às vezes de onde surgiu o gargão, ela é. né? O mexeu com você, é. mexeu comigo, né? É, é, é. Um, dito, um dito, né? Exato, exatamente. Mesmo não não, não sabendo, quando ela se, ó, esco... oh, caiu. caiu. <risos> tá faltando, tá, tá piscando. Né? Uhum. Pode, ir, pode, ir, pode. Ir. Pronto. Isso é curioso, né? Mesmo as pessoas não sabendo, virou essa história do mexeu com você, mexeu comigo e tal. E aí teve as variações, né, do jargão: mexeu com um homem, mexeu com todas, mexeu com criança, mexeu comigo, lá, lá, lá, lá, lá, Aham. Quer dizer, é uma honra para mim muito grande. É, saber disso, saber que uma, uma frase minha virou referência de tantas coisas, não é? É tantas coisas importantes. Eu me sinto extremamente orgulhosa da minha carreira, de tudo que eu construí. Aí em Portugal você chegou aí para a ir TV, não? Não. Aqui em Portugal eu fui para o Tanque mesmo, para o berço. Foi é. logo depois sem engravidou. É. Que coisa, Márcia, que coisa! E você tem saudade da TV? muito, muita saudade, eu faço agora, obviamente que é, é, a internet é um meio que me permite trabalhar, etc, mas eu tenho muita saudade de estúdio, eu tenho muita saudade daquela, é outra coisa, você tem a plateia, você tem os teus monitores, não sei, é, gente, eu, eu sou antiga, eu sou da televisão, né? Eu tenho muita saudade. Aham, aham, que bacana e agora voltando para a caixinha para a gente fechar a história da caixinha você coleciona caixinhas? você falou que gosta muito de caixinha eu colecionava em São Paulo eu tinha muitas, aqui eu tenho algumas mas sim, eu coleciono caixinhas eu você adoro outras coisas? você é de guardar coisinhas? sim, algumas coisas eu não sou muito apegada muito à história, não Uh, mas eu sim, algumas coisas, eu, as minhas caixinhas eu gosto de carregar, sabe? Tem algumas tralhas que eu gosto de carregar, mas como eu, as minhas mudanças não são muito de casa, são de país, então é um pouco impossível, né? <risos> Fica difícil, é. Dificulta, né? Dificulta. Bom, então vamos lá para a sua terceira, para o seu terceiro objeto para você mostrar para gente. Pois é, o terceiro é que eu estou tendo a maior dificuldade de... De me libertar é esse aqui que é um Balenciaga. Olha que chiquérrimo! Tá? É um Balenciaga maravilhoso. Mostra tá mais para você. Aí, aí, pronto. Aqui, ele, ó. Ele tem é um Balenciaga é maravilhoso, gente. Que eu amo. Não entra nem a pau, <risos> nem a pau, mas nem que eu queira. Ó, não entra mais, mas eu guardo porque eu não me lembro qual, mas estreiei algum programa com ele. Entendi. Então, eu... Porque eu gostava muito, eu comprei para estrear um programa. E eu, eu, sei lá, me apaixonei pelo vestido, tralé, tralé, e eu guardo na esperança que um dia, pós-gêmeas, eu consiga entrar nele, mas não está dando. <risos> Mas você tá ótima, né? Você tá bem. Você faz exercício, você faz dieta, como é que é essa tua preocupação não, aí? Eu sou muito saudável, eu sou uma, uma, uma pessoa é, que sempre foi muito ligada em saúde, alimentação, eu não como porcariada, esse é meu jeito de ser natural, sempre foi. Ah, acho que as coisas que eu por que você tá tão bem? Eu falo, acho que é por isso. Porque eu sempre me cuidei nesse sentido, né? Você é o que você come. Eu tomo muitos suplementos, antioxidantes, oral, e oral. Mas é, eu acho que eu estou super bem. E agora, na quarentena. Essa receita eu... é para a gente, hein? Eu já estou aqui ó, com papel, caneta. Já estou com a é. caneta no papel para pegar essas receitas, desses antioxidantes. É, é muito, viu? Eu tenho a caixinha com 50. E agora, aqui, nessa quarentena eu tô aproveitando e tô fazendo assim um desafio comigo mesma, que é poder é, fazer foto de biquíni. Isso significa o quê? Pós-gravidez de gêmeas e pós-transplante, pós-mil anos no hospital, onde a gente não teve tempo de cuidar do corpo, de malhar e nem vontade. É um tremendo cansaço. As mães sabem, ter filho você fica morto. Gêmeas não são duas, são quatrocentos. Então, quer dizer, é uma loucura. Então, eu tô fazendo um desafio, eu tô malhando em casa, quer dizer, naquelas, mas determinada a chegar lá. Uhum. Uhum. Ai, que bom. É, então, você é, comentou essa questão da, da sua filha, né? Foi a Yane, né? Você teve a Yane e a Vitória. E Sim. foi a Yane que teve esse, esse problema, um problema é. no fígado, né? É, foi a Iane, exatamente. Então, quando foi que você descobriu isso? Não, ela, ela desde que nasceu, né? Ela pegou uma infecção hospitalar que causou a falência do fígado, né? E, e aí, por erro médico, negligência diagnóstica, eles não trataram a tempo e ela perdeu o órgão. Nossa. e com quantos anos ela fez o transplante? Com 13 meses. Nossa! É, mas era a segunda cirurgia grande. Ela já tinha tido uma grande cirurgia aos, aos cinco meses, quando eles se aperceberam da, da, da negligência diagnóstica e tentaram consertar numa cirurgia, fazer com que o fígado funcionasse, já era tarde demais. É, é, bom, hoje ela está ótima, aliás, foi o próprio meu irmão, né, o James, que cedeu parte do órgão para ela, né? que, que tenso para uma mãe, não, Márcia, é aquela história para salvar um, eu vou mexer no outro, né? É mais ou menos por aí. É, imagino, que, que, que escolha de Sofia, né? E, e eu, eu imagino que tenha sido por tudo isso que você também se afastou completamente da mídia, né? Não foi só da televisão, da mídia. Agora é. É você está essa sua volta, né? E é. você está lutando com tudo, tratorzão do jeito que você é e sempre foi, né? É, é. é. Não, pois é, exatamente. Eu não tinha condições, eu tinha que focar no que era essencial, que era a sobrevivência. Primeiro que eu vim para cá para deixar a televisão, foi a minha opção, que eu queria deixar a televisão, por isso eu vim para cá. Né? É, e, portanto, não sentia a menor falta nem da televisão, nem da mídia, era uma opção minha. É, eu, não fui, eu, eu saí, eu não fui saída. É. E, então, não sentia falta nenhuma. Depois, precisei focar em salvar minha filha, cuidar delas, é, e as dificuldades foram enormes por N fatores, inclusive por estar num país estrangeiro, sem família, sem nenhum apoio, de amigos de verdade, etc. E aí passou, como tudo, e eu senti falta de me reconhecer novamente como a Márcia de sempre, é, reassumir minha identidade, aquilo que me define. E por isso eu pensei, como é que eu posso fazer agora, né, nesse momento? Aí resolvi brincar de internet, descobrir como isso funciona. Não sei como funciona, não tenho a menor ideia. Cada dia eu tô num bairro você diferente. Você vai descobrindo, e à medida que você vai descobrindo, eles vão criando outras coisas para a gente entender. Pra... É uma loucura. Never end. É. Ever end. É eu e a santa internet, então todo dia antes de começar a live faço uma prece, santa internet, pelo amor de Deus que eu ouça, que me ouça, que não caia no meio do caminho que eu não perco o conteúdo, que a pessoa não esqueça que a pessoa saiba da entrada, que eu saiba. Uh -huh, uh -huh. coisas modernas, coisas modernas você está curtindo, você está gostando e mais do que isso qual é o seu objetivo, dona Márcia Goldschmidt o que, que você quer? Eu quero voltar a fazer aquilo que me define, ou seja, eu quero estar em contato, fazendo as minhas entrevistas. Uh, hoje mesmo eu acabei de fazer uma entrevista que estava top trends, então isso me define, eu quero, meu, meu trabalho é esse, eu quero voltar a estar em contato com o público, da, da minha forma, uh, criando conteúdo, e se, meu objetivo primeiro agora é entender como funciona esse Rádio internet. Você poderia fazer um programa, já que você tem saudade de estúdio, aí uh, num estúdio em Portugal, alugar um estúdio, enfim, vender esse programa aqui para o Brasil, isso passa pela sua cabeça para voltar à televisão? Não sei se eu acredito mais em televisão, percebe? Como, como meio, entende? Eu acho que eu acho que eu, eu, poder, eu poderei. E inovar muito na forma que eu estou fazendo. Tenho, tenho inovado, desde que comecei, fazia de um jeito, depois já fui fazendo de outro. Agora, estava muito no Instagram, agora estou indo para o YouTube também. Estou é, começando a ativar meu trabalho no YouTube. Aqui no YouTube é, também é Márcia Goldes, né? o canal. É, também é sempre o canal Márcia Goldes. Pessoal, Porque Goldes, mas... Gold, Gold, é um nome muito complicado. Então, eu abreviei para Goldes. Nossa, e, Então, muito... é, mas eu não sei... Sim, eu até tive já propostas da televisão em Portugal e, e também tinha agora uma proposta de televisão no Brasil antes da quarentena, nesse rolo todo. Mas cada ah, vez mais... Era o eu, que? Eu, eu... Ah, não, isso não posso comentar, porque é um assunto que ficou mesmo sob sigilo. E o que acontece é que eu acho... Que, eu acho... Enfim, o que eu acho? Eu acho o seguinte... A televisão está muito defasada, está muito antiga, está muito antiquada. O, a internet é muito ágil, a internet está muito vulgarizada. Qualquer um vem aqui e fala bobagem. Isso é muito ruim para os profissionais da comunicação. Por quê? Porque uma, a, a internet permite que qualquer um venha e fale, passa qualquer coisa. Só que tem gente que tem talento e tem gente que não tem. Tem gente que é profissional da comunicação e tem gente que não é. Então, na internet, você tem que competir com todas essas pessoas. E você nem sempre consegue, apesar de ter um bom conteúdo, é, ter a mesma visibilidade. Por quê? Porque é um meio ainda muito complicado de lidar. Essas pessoas não teriam nenhuma condição, nenhuma chance, digamos assim, numa televisão. Porém, a televisão também acaba sendo hoje um veículo muito inferior em termos de alcance à internet. Então, eu acho que nós estamos numa fase de transição absoluta e dentro de algum tempo saberemos, então, onde se situa a televisão, o streaming e a internet. E uhum. acho que vamos conseguir separar o joio do trigo, quem é criador de conteúdo, quem é efetivamente comunicador e quem simplesmente tem um perfil para repicar bobagem. Acho é verdade. Mas então se você for investir hoje é o que, aliás é o que você está fazendo, né? Você vai investir é. na internet, né? Você acha que a TV uh, não é o teu foco agora? Não, não é Apesar de gostar do esquema televisão, muito, certo. porque porque para quem é de televisão fazer a internet é uma coisa muito limitada muito limitada, você, imagina, você fica travada aqui num pedaço de coisa, em televisão você vai, você vende, você mexe, você tem o público, você tem, né? É muito limitado mas hoje, eu acho que a internet me permite estar com o meu público e estar com as minhas filhas, então hoje a internet para mim, ela é uma bênção, uma bênção, apesar de eu apanhar pra caramba, mas é uma bênção. Mas você está, então, pensando, trabalhando em formato, você está pensando em alguma coisa aí para bombar também na internet, exemplo do que você já fez na televisão. É, bombar é uma palavra pretenciosa. Eu não tenho essa pretensão. Eu quero apenas fazer... Eu não estou aqui para competir com nada nem com ninguém, eu não tenho objetivo de chegar a isso ou aquilo, nem nada. Eu quero fazer o meu trabalho da forma que eu acho que seria mais interessante para mim como entendeu? criadora do conteúdo. Uh, por quê? Porque eu acho que competir na internet é uma coisa insana. Não estou atrás desse estresse, não quero. Uh, acho que tem muita coisa, por exemplo, na internet, muita bobagem se torna sucesso imediato. E sim. eu não posso competir com tanta bobagem, não tenho capacidade, entendeu? Uhum. Mas esse é... conteúdo, conteúdo hoje perdeu um pouco o valor. Ah, sim. Sim. Tem público para tudo, tem gente para tudo. Essa é a verdade também, né? E, e na internet é isso. Você tem de tudo, absolutamente de tudo na internet. Esse convite na televisão você não aceitou e não vai aceitar? Não, eu tava, eu tava considerando, mas a, a, a quarentena mudou tudo. Hoje eu nem sei se eu poderia ficar indo pro Brasil gravar, né? Acho que é uma coisa inviável, né? Sim. sim, sim. É, é, inviável, é. E, e é isso. Fora TV, fora internet... Quais são os planos? O que você quer fazer? Você quer morrer aí em Portugal, daqui a muitos, muitos anos, mas você quer ficar por aí mesmo? O que você quer da vida? Fora, fora o profissional, que agora você está retomando isso, esse seu lado, né? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Só isso. Eu, cara, eu, tô, eu vou vivendo, agora estou em Portugal, Pode ser que amanhã ou depois eu venha mudar de país novamente. É uma possibilidade. Não me vejo voltando para o Brasil. Acho que seria muito difícil a adaptação, a criação das meninas numa cidade tão violenta quanto a São Paulo. Acho que não. Mas, por enquanto, estou aqui. E eu, eu vou vivendo um dia de cada vez, sabe? Eu estou como aqueles, é, os alcoólicos anônimos, sabe? Um dia de cada vez, só por hoje. Porque, uh -huh. depois dessa pandemia, eu aprendi que a gente faz muitos planos e Deus faz muitos outros, né? É, verdade. Os nossos planos não valem absolutamente nada, né? Exato, uh -huh. É. Verdade, não adianta ficar planejando muito, né? Márcia, quero te agradecer, é uma delícia conversar de novo com você depois de tanto tempo que a gente não se via, né? Mesmo que tenha sido assim pela internet, muito bacana bater esse papo com você. Tenho certeza que as pessoas é, vão adorar saber mais da sua vida, saber mais um pouco da Márcia, né? É, fora aquela pessoa que a gente conheceu pela televisão. Eu te desejo todo o sucesso na internet, no YouTube. Você é uma pessoa muito marcante. É muito particular, e isso é muito bom, né? Sim. Eu acho que você vai fazer muito sucesso aqui na internet também, no YouTube especificamente, onde a gente está agora. Sucesso, boa sorte! Obrigada, Luciana, foi um prazer te rever também, uma grande saudade, e é isso, sei lá, eu vou, eu vou, eu vou trilhando o meu caminho, né? E vamos ver que onde a gente chega, mas eu acho que eu não estou em busca de nada muito maior do que eu já construí, eu acho que eu já tenho uma história E sou muito grata a essa história Sou muito grata ao público brasileiro Que me deu tudo o que eu tenho Então, mais uma vez Eu agradeço as pessoas Eu agradeço todos os dias O que eu tenho já está bom Se vier mais alguma coisa É só para somar, é uma benção. Parabéns para você, sucesso também Espero que você continue Brilhando com o seu trabalho E com sua vida também Faz tempo que a gente nos vê Obrigada, querida. Um grande beijo para você. Espero te visitar em breve aí em Portugal, se Deus. Aqui Algarve é maravilhoso. Gente, muito obrigada. Um beijo. Eu fico por aqui. Gente, é isso aí. Márcia Goldschmidt participando do nosso Furo do Baú. Vou pedir pra você deixar o seu like, não vai embora sem deixar o seu like, não vai embora sem compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Manda aí no seu WhatsApp, manda no seu Facebook, manda pra todo mundo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bem-vindo, bem-vinda, inscreva-se e aperta o sininho. A gente se vê no próximo Furo do Baú, quarta-feira, meio-dia, aqui no canal Luciana Oliveira. Bye!